Com 51.792 votos, Fábio Félix é o deputado distrital mais votado da história da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Deputado, parabéns pela eleição. Obrigado. Seja bem-vindo ao estúdio do SBT. Muito obrigado. Agradeço muito aos eleitores do Distrito Federal. Fiquei muito feliz, surpreso com esse resultado. né? Acho que a nossa cidade votou de forma tão contraditória, mas eu estou muito orgulhoso. e muito feliz por a gente ter alcançado tanto voto e uma votação histórica. E é importante que essa votação histórica tenha acontecido nesse momento de transformação e de mudança no Brasil. Para que o nosso telespectador entenda o contexto, em 2018 o senhor foi eleito com 10.955 é votos. Agora tem praticamente cinco vezes mais e a sua votação do último domingo coloca como o mais votado da história. Em segundo lugar vem o empresário Luiz Estevam, que em 1994 teve algo em torno de 46 foi. mil votos. Você esperava essa... essa eleição, quer dizer, porque você vem de 2018 com uma votação que o colocou na CLDF, mas não estava entre os mais votados, e agora é disparado o mais votado. Eu não esperava, eu esperava uma votação expressiva, a gente trabalhou muito, né a minha expectativa é que a gente tivesse um reconhecimento na urna, porque foi um trabalho em muitas pautas, foi um trabalho de representatividade, de defesa dos direitos humanos, foi um trabalho de defesa dos direitos sociais, mas a minha expectativa não era tão grande. 51 mil votos, eu acho que é um recado forte das urnas. Você sabe que eu sou o primeiro LGBTQIA+, Assumido, eleito deputado distrital e nunca resumiu o meu mandato a essa pauta. Mas eu sei que essa pauta também é importante. Eu acho que fazer história também com representatividade na política é fundamental. E eu tenho muito orgulho dessa votação e quero honrar essa votação com um mandato combativo na Câmara do DF. Deputado, aproveitando que o senhor está aqui presente. É... A temática da violência especial contra as mulheres é algo que se impõe no noticiário quase que diariamente. O senhor estava aqui nos bastidores assistiu ao que a gente comentou agora há pouco, de uma mulher que possivelmente foi morta por um companheiro que, com quem ela tinha algumas desavenças. É, nesse aspecto de política pública voltada para a proteção das mulheres, o senhor como deputado distrital mais votado, que caminho o senhor acha que a gente pode tomar nesses próximos quatro anos na CLDF, também no Executivo, com o apoio da sociedade civil, para que isso seja definitivamente uma página eu quero só, antes de te passar a palavra, te contar uma coisa. É, pra nós é um desgosto ter que noticiar esse tipo de coisa. A gente noticia por uma obrigação, porque se a gente deixa de lado fatos como esse, parece que o mundo é muito bonito e que as mulheres não estão sofrendo o que estão sofrendo. Mas a vontade verdadeira, eu tenho certeza que de todos os colegas da imprensa, é que a gente tivesse que buscar outras pautas, e não essa que é tão triste tão trágico. Não, com certeza. Eu fui o relator da CP de Feminicídio no Distrito Federal, nós temos um bom de feminicídio desde 2019 e a gente tem uma rede de atendimento absolutamente precária frágil que não dá conta de atender as mulheres da forma como deveria. Então, isso para nós é um problema hoje na cidade e o governo do Distrito Federal não ouve. Existem várias portas de entrada para denúncia ou para mulher fazer um relato da violência, só que nenhuma delas tem consequência, resultado. A medida protetiva de urgência precisa de acompanhamento, então tem que ampliar o PROVID, tem que ter mais DEANS espalhadas pela cidade, tem que ter benefício social também para as mulheres acessando a assistência social. Então, a gente fez mais de 80 recomendações governo do Distrito Federal, muitas delas que não foram atendidas. Nós aprovamos inclusive uma lei garantindo é, um programa de assistência para os órfãos do feminicídio, que são mais de 200 no Distrito Federal. A situação aqui é dramática e o governo do Distrito Federal precisa ligar o alerta. O nosso mandato tem um compromisso de ser combativo nessa pauta e continuar também sendo propositivo, fiscalizando esses serviços e sendo propositivo para a gente combater a violência contra a mulher no DF. É Outra questão que a gente traz aqui com bastante frequência é a miséria, a fome, a necessidade extrema que uma parcela da nossa população tem vivido, evidentemente... É Agravada pela pandemia, mas eu acho que aqui no Distrito Federal a gente que experimenta uma das desigualdades sociais mais extremas do nosso país. Que papel o senhor acha que a CLDF pode ter nos próximos quatro anos para amenizar e para trazer um pouco mais de orgulho? A gente não deveria ter aqui no DF o exemplo do mais pobre, o exemplo do mais rico, com uma distância tão grande e com o mais pobre passando tanta necessidade. Exatamente. Aqui é uma da, um dos territórios mais desiguais do país. A gente sempre varia entre o primeiro e o quarto lugar, mas sempre está no ranking, né? E um péssimo ranking. ranking. Uma, uma cidade que tem um orçamento público tão alto, chegando perto dos 50 bilhões e não consegue resolver o problema da assistência social e não consegue combater a desigualdade social. Então, a gente tem que ter uma ampliação. Política pública de assistência social funcionando, ampliação de benefícios sociais. A gente precisa de uma renda cidadã no Distrito Federal para ampliar acesso à renda das pessoas. Não dá para contar só com o Auxílio Brasil, tem que ter uma renda própria. Eu apresentei junto com o deputado Chico Vigilante e a deputada Arlete Sampaio, uma, uma proposta de renda emergencial na última legislatura. O governador Ibanês Rocha, infelizmente, vetou a proposta, porque é preciso atacar dessa forma, fortalecendo a assistência social. Tem que ampliar a quantidade de CRAS na cidade, CREAS, para atender a população também. E oportunizar, obviamente, com educação e emprego. Só assim se combate a desigualdade social. E a Câmara Legislativa pode prestar um grande serviço que é com independência política. Deputado, Felipe, não é eleito para ser puxadinho de governador. Deputado tem que ter independência para fiscalizar. E uma boa forma da gente fazer diferença no DF é fiscalizando a política pública de assistência e cobrando resultados do governo do DF. Olha, a gente concluir, deputado, eu gostaria de, de lembrar o eleitor e também para a gente colocar aqui na nossa entrevista, vocês, o campo da esquerda teve de fato os três deputados mais votados, então é o senhor em primeiro lugar Chico Vigilante em segundo do PT em terceiro, Max Maciel, Isso. também do PSOL, mas é evidente que o campo adversário político de vocês, também teve uma grande é, representatividade então eu queria encerrar esse nosso papo aqui, perguntando qual é a disponibilidade dos senhores de buscar entendimento, porque eu acho que entre os nossos telespectadores entre vários setores da sociedade fica o sentimento de que a gente precisa de alguma maneira é, encontrar nossos pontos em comum para poder avançar e atingir exatamente quem está precisando. Da parte dos senhores, existe uma disponibilidade para conversa para que a CLDF possa trabalhar os próximos quatro anos e mudar realmente o que precisa para o povo do Distrito Federal? Com certeza. A palavra entendimento ela é fundamental. Nós temos muitas divergências e diferenças no Poder Legislativo, inclusive com o governo. Em vários momentos eu votei contra propostas do governo quando foram os repasses milionários para as empresas de ônibus, por exemplo. Mas em vários momentos também nós ajudamos de forma muito propositiva, votando as matérias que são necessárias para o Distrito Federal. Então, vai ter combatividade ao governo, mas vai ter muito entendimento. Se os deputados eleitos, né, os deputados que vão chegar na Câmara Legislativa agora, tiverem com o um propósito realmente de melhorar as coisas no Distrito Federal, não tenho dúvida que vai ter muito entendimento. E eu tô muito feliz pela eleição de colegas, uma bancada maior de esquerda, né, que chega agora o meu colega de bancada, meu companheiro de partido, Max Maciel, que eu acho que é uma referência também na luta em defesa da periferia. Chega a Deise Amaril, uma enfermeira também muito competente, qualificada, que entra para a bancada... Volta o Ricardo Vale, o deputado Ricardo Vale, também agora eleito, o deputado Gabriel Magno, além do nosso, nosso líder, né? É, e o mais antigo deputado da Câmara, Chico Vigilante, que continua na Câmara Legislativa. Então, eu acho que é muito importante essa ampliação da bancada de esquerda e eu acho que a gente vai conseguir fazer muito barulho, mas também vai ter muito entendimento. Muito obrigado pela presença. Obrigado. É para a gente. gente encerrar, você pode agradecer aos seus eleitores. O senhor está com a câmera 1, eu tenho ah. certeza que tem uma parcela do Distrito Federal que quer ouvi-lo agora na condição de eleito. Muito obrigado, gente. Eu queria agradecer muito a cada um e cada uma que votou e acreditou no nosso projeto. Nesses últimos quatro anos foram, foram muito trabalho, a gente trabalhou muito, e o meu compromisso é que a gente vai honrar os mais de 51 mil votos que nós tivemos batalhando pela população do Distrito Federal e fiscalizando com independência o governo do DF. Obrigado, deputado. Muito obrigado. Pessoal, o Distrito Federal foi a primeira unidade da federação a concluir a